Nove curiosidades sobre Pablo Escobar, o homem mais perigoso do mundo. Pablo Escobar ficou conhecido como um dos maiores e mais temidos traficantes da história. Ele que construiu o um império com o tráfico e fundou o cartel de Medellín. Tem diversas curiosidades interessantes, as quais vamos mostrar um pouco nesse vídeo. 1. Um, em sua extravagante propriedade em Puerto Triunfo, Escobar construiu um zoológico particular cheio de hipopótamos, girafas, elefantes e outros animais. Depois que Escobar morreu enquanto fugia da polícia, as autoridades colombianas transferiram os animais para outro zoológico e os venderam. Mas eles deixaram quatro hipopótamos porque seria muito difícil transportá-los. Os hipopótamos permaneceram na propriedade, se reproduziram e hoje variam de 80 a 120 animais. 2 Estima-se que sua fortuna na época de sua morte era de 30 bilhões de dólares, o que hoje em dia equivaleria quase o dobro. A grande maioria de seus bens e propriedade foi confiscada pelo governo e vendida. Cerca de 10% dos ganhos dele foram perdidos, pois eram enterrados por toda a Colômbia e alguma parte os ratos comiam. Na Colômbia até hoje Algumas pessoas escavam terras com a esperança de encontrar suas fortunas. 3. Pablo Escobar teve uma infância pobre na cidade do Rio Negro, na Colômbia. Filho de um agricultor e uma professora de escola primária, o colombiano foi uma criança que passou por grandes dificuldades financeiras. Já no início da fase adulta, Escobar entrou no curso de Ciências Políticas. No entanto... Abra e sua família e não conseguiram pagar suas mensalidades da faculdade, e por isso ele teve que abandonar a universidade, encontrando no mundo do crime a possibilidade de ganhar dinheiro e conquistar poder. 4. Seu primeiro delito foi o comércio de cigarros contrabandeados e de bilhetes de loteria falsificados. A boatos de que Escobar tenha ingressado na criminalidade, roubando e vendendo lápis de cemitérios. Ele colecionava diferentes tipos de crime já no início de sua vida adulta. Pablo furtava carros nas ruas de Medellín e, em 1974, chegou a ser preso ao dirigir um automóvel furtado. Nessa mesma década, ele dividiu sua rotina entre roubos e trabalhos de guarda-costas. Foi na década de 1970 que Pablo ganhou sua primeira grande quantia de dinheiro no crime. Ele sequestrou um político colombiano e recebeu 100 mil dólares pela libertação. 5. Escobar teve dois filhos com sua esposa Maria Victoria, Juan Pablo e Manuela. Certa vez, durante uma fuga, Escobar se escondeu com a família em uma região montanhosa nos arredores de Medellín. No local fazia muito frio e sua pequena filha não conseguia dormir. Então, ele encontrou uma solução. Queimou aproximadamente 2 milhões de dólares em dinheiro vivo para manter a filha aquecida. 6. Escobar ganhava tanto dinheiro que gastava cerca de 2.500 dólares por mês só em elásticos usados para amarrar. No auge de sua riqueza, no ano de 1989, Escobar foi divulgado na revista Forbes como o sétimo homem mais rico do mundo. 7. O negócio de Escobar era tão grande e tão planejado que, além de aviões, helicópteros, carros, caminhões e barcos, ele comprou dois submarinos para transportar drogas para os Estados Unidos. 8. Escobar sempre batalhou pelo objetivo de abolir a extradição. Ele se indignava com a submissão da Colômbia aos Estados Unidos. E com medo de ser extraditado para lá, ele fez um acordo com o governo colombiano sua rendição em troca da transferência para outra prisão que ele mesmo construiria, chamada lá Catedral. Apesar de preso, Escobar usava o local apenas para se entreter. Ele instalou cassinos, bares, sistemas modernos de som, jacuzzi e outros utensílios de luxo, além de pagar prostitutas para ele e seus comparsas. 9. Escobar era amado por grande parte da população colombiana, que o considerava um verdadeiro herói, pois realmente acreditavam que ele roubava dos ricos para dar aos pobres, inclusive muitos o chamavam de Robin Hood. De fato, ele doava dinheiro aos pobres, alimentava mendigos, dava casas para os mais necessitados e construía bairros para abrigar comunidades carentes. Assim, ele conquistava muita gente, além de garantir apoio e proteção do povo contra as autoridades. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixe seu like e comente, que logo traremos. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.